dizem que o Senado é melhor que o céu, porque não precisa morrer para ir pro Senado, então o pessoal diz que é maravilhoso, trabalha pouco, não faz porra nenhuma, e fica lá, né, fazendo aqueles discursos. E aí liderei o governo no primeiro ano, então eu lidava com o deputado, o senador, todos os ministros, o presidente, e conseguia aprovar todas as reformas que o Brasil precisava no primeiro ano, pá, aprovei tudo, saí da liderança, quer dizer, saí não, né, chutar meu traseiro lá, porque eu briguei com os filhos do presidente, que eles três pateta. É, não, não, não vou defender vagabundo, né gente aí briguei com os três lá e o presidente foi, foi chantageado pelos filhos e me tirou da liderança aí virei líder do meu partido Pô, porque o presidente gostava de você então no não, caso. ele sempre gostou de mim Aliás, Ainda gosto, ali, ele, ele deve morrer de amor por mim ele deve morrer de saudade também porque enquanto eu tava lá o governo não era estuprado Agora o Centrão chega e creu no governo. Ah, é? Opa! É. Banco Público pra cá, com pra lá, Porto pra lá. Brasil tá pagando, por causa dos mimos dos filhinhos do presidente, 200 bilhões de reais em cargos públicos e estatais e etc e tal. Então, é ó quanto custa os três patetas, Mas tá, gente?